Hoje eu vou te mostrar seis formas para descer do salto e continuar com muito estilo. Olá, eu sou a Marcela Damaso e eu ensino mulheres a estarem sempre bem vestidas em qualquer ocasião com muita confiança e com muito estilo, claro! Se você ainda não me segue nas redes sociais, é o arroba Marcela Damaso. E eu vou pedir já para você deixar o teu like, se inscrever e ativar o sininho para você ser lembrada todas as vezes que eu postar um vídeo aqui. Bom, gente, eu resolvi gravar esse vídeo porque durante muito tempo eu achei que as mulheres, né, nós mulheres só estaríamos bem vestidas, só teríamos estilo se, de fato, estivéssemos usando um salto. E assim, de preferência, né, não é qualquer salto também, um salto clássico, como um escarpão, aquele salto fininho, aquele sapato, sabe, assim mais tradicional. Nada também de muitas cores, muitos adereços, né, no sapato brilho não aquele sapato mesmo clássico e o pior é que eu vejo que muitas mulheres ainda têm esse mesmo esse mesmo bloqueio que eu tinha muito porque quando a gente vai buscar as inspirações né de looks estilosos a maioria das das inspirações das fotos que a gente vê são de mulheres com um salto né e hoje sim a gama está bem maior então tem as as as as sandálias de tira fina, que tem um, é, muito brilho, tem às vezes pluma, tem muitos acessórios dentro né, é, do, do próprio sapato, do próprio calçado. E aí a gente fica com aquela ideia de que, poxa vida, né eu não posso ser estilosa se eu tiver de tênis, se eu tiver de rasteirinha. E isso é uma coisa que fica muito, é, muito encrustado mesmo, sabe, na nossa cabeça. Eu, eu estava assistindo, né? não sei se vocês já assistiram, The Bold Type. Não é uma série assim, que vai te fazer reflexões. tal. O que eu gostei dessa série é que a, a editora-chefe é completamente o oposto né? da, da editora-chefe do Diabo Veste Prada. Ela é uma mulher que empodera as pessoas que estão abaixo dela. Então ela... Né? Não tem aquela, aquela rixa, aquela coisa ruim, feia. Então é uma série super leve. E traz muito do universo, né? Da, da moda. E por ela ser uma mulher muito poderosa, né? Ela é uma editora-chefe da revista, ela manda, desmanda, faz o que e acontece. Ela tá sempre com um salto. E um salto muito alto, sabe? Aquela coisa de uma mulher. É, parece que pra gente ser empoderada, pra gente ter estilo, a gente mostrar o que a gente quer, a gente precisa de um salto. E hoje eu vou trazer exatamente o contrário para vocês. Seis formas de estar sempre bem vestida, de ser uma mulher estilosa, sem usar o salto necessariamente. Porque assim, é, o salto e eu vou falar no meu caso, tá? Ele me dá um, eu fico, né, com a postura melhor, né? Minha postura, eu ando às vezes muito caída, assim, mas eu costumo ficar mais atenta, eu ando mais devagar, eu ando com mais delicadeza, coisa que eu não tenho, né, durante, assim, no dia a dia, quando eu tô de tênis, quando eu tô com um sapato sem salto. Mas isso sou eu, então o, o salto também me traz alguns benefícios. Quando eu preciso é, usar por algum motivo, ou porque eu quero usar para ter esse, esses benefícios, para me sentir mais alta, ou... É, uma postura no lugar ou para mudar mesmo, que às vezes eu tô usando tanto tênis que o salto dá aquele up aí eu recorro ao salto, caso contrário, eu não, eu não sou refém do salto para me sentir bonita, para me sentir atraente, para me sentir empoderada. E eu vejo que isso atrapalha muito a vida das mulheres, atrapalha pra caramba, porque quando você coloca essa ideia na cabeça de que só o salto pode fazer com que você seja uma mulher empoderada. E a gente veio, eu acabei de trazer essa, esse, esse episódio, né, do, dessa série que, que reforça mais o que eu tô falando. Já tá na cabeça da mulher que uma mulher, que, que ela é empoderada, que ela é editora-chefe, ela é isso, trabalha com moda, ela tem que necessariamente usar salto. E isso atrapalha porque quando você fica com isso na cabeça, isso acaba se tornando uma verdade absoluta. E aí é por isso que você não consegue... Se sentir bem bonita, de rasteirinha, de, de tênis, de bota, uma bota que não tem assalto, mesmo chinelo, né, quantas mulheres que não usam, eu, eu nem falo tanto porque eu sou uma pessoa que eu não gosto tanto do chinelo, é, não porque eu ache que, que, que não fique legal, mas porque eu, eu gosto de, de, de conforto e ter aquela segurança, né, no pé, então chinelo não me traz isso. Mas eu desconstruí, eu consegui desconstruir isso na minha vida. Então, se eu se eu vou né, em algum lugar e tudo bem, eu tô na praia, tô com chinela, eu não me sinto mal arrumada, né? Porque não é um sapato que vai te fazer bem, que vai te fazer, vai mudar completamente o teu look, vai você usa salto e pá, você tá completamente arrumada. Eu já falei isso em outros vídeos também. É o conjunto né, de ações, é o conjunto. Da sua roupa, do teu acessório, da tua postura, né? Do teu cabelo. É tudo isso que vai fazer com que você seja uma mulher bem vestida. Não necessariamente só usar um salto. Então vamos tirar isso da cabeça. Vamos manter a mente aberta para você também não cair naquilo né, que eu acabei de falar, de você virar uma verdade absoluta e você achar que você precisa do salto, né? Você ficar refém do salto. Quer ver um exemplo? Toda mulher precisa de um vestinho tubinho preto, peças chaves que toda mulher tem que ter. E aí, você vai lá e compra o tubinho, mas você nem gosta de tubinho, você nem gosta do vestido preto. Você é daquelas mulheres super coloridas que usam vestidos, uh, eu, eu falo naqueles né, vestidão de verão, bem soltão, longo, com uma rasteirinha, e para que, que você vai alimentar um tubinho preto? É por muito tempo, mas assim, por muito tempo. eu eu fiz isso. Eu segui essa bendita regra, não sei porquê, né? E eu tinha também aquela coisa, né? Ah, você precisa ter uma calça de alfaiataria preta. E eu tinha. E eu ficava imaginando que um dia eu ia precisar usar por algum motivo. Ah, quando eu tiver uma entrevista de emprego, eu vou precisar da minha camisa branca e da minha calça preta. Só que eu trabalho com moda. É a última roupa que eu vou pensar, né? Que a gente pensa em ir numa entrevista é com aquela calça de alfaiataria, aquela calça sem corte, sabe, com aquele tecido de gosto duvidoso, aquele corte reto, aquela coisa que não, não, não tem nada da tua personalidade. Pra que eu vou manter aquilo? Eu mantive, eu tinha uma calça que ela não era preta, mas era marinho. E eu lembro que eu usei numa entrevista por um outro motivo e eu me senti assim, um peixe fora d'água. Eu me senti fora, totalmente fora da casinha, porque eu tava... De salto, com uma calça de afetaria e uma camisa. Aquilo não me representava, assim, de nenhuma forma. Por isso me senti tão mal. E isso não cabia de jeito nenhum no meu universo. E me atrapalhou durante muito tempo. Porque você gasta, você tenta usar e você não consegue. Então, o legal é você não seguir as regras. Não segue regra que não cabe no teu mundo, no teu lifestyle, no teu estilo pessoal. Se o salto faz parte disso, e eu conheci uma mulher que só... Gente, ela só andava de salto. Eu vi essa mulher de tênis uma vez, assim, durante, sei lá eu, quanto tempo? Durante anos. Eu a vi de, de tênis uma única vez. Mas aquilo fazia parte do estilo dela. Ela não usava por um motivo. De empoderamento, porque ela se sentia... Uh, diminuída porque não estava usando salto, porque ela também era da área de moda, ela usava porque ela gostava, fazia parte do estilo dela, do lifestyle, então casava, sabe as coisas? O salto fica legal quando ele é bem, quando você escolhe bem o sapato, o material do sapato, o salto legal, quando ele é confortável, quando não fica machucando, quando você sabe usar, é horrível. Quando você não sabe usar um salto, e aí você vai, sabe assim, meio que trotando, é, é um negócio muito feio. É melhor não usar o salto do que você usar dessa forma. E aí você fala, né? Nossa, mas eu me sinto mais sexy. Tudo bem. Ele tem esse poder? Tem, como eu falei, né? Ele alinha a postura, levanta a autoestima, mas tem outras coisas que também você pode usar, além do salto, pra você se sentir sexy. Tem fenda, tem transparência, tem decote. Tem a forma como você caminha, seu comportamento, maquiagem. Não se sobrecarregue em cima de um salto só para você se sentir sexy. Tem aí uma porrada de coisas que você pode fazer para se sentir sexy, bonita, empoderada. Dito isso, então, vamos começar a falar sobre essas seis formas de você manter um estilo legal sem necessariamente precisar usar um salto. Uma dessas formas é usando rasteirinha. E aí, eu já começo a trazer, tá? E isso vai ser para tudo que eu falar aqui. Tem que saber escolher um modelo legal de sapato sem salto. Não é, ah, eu não vou usar mais salto, então eu vou usar qualquer coisa. Porque qualquer coisa me serve. Não serve. Mesmo com rasteirinha. Ah, todo mundo está usando. Eu lembro que teve uma época que todo mundo usava a bendita da rasteirinha. Que era, parecia um chinelinho assim, era de vão de dedo. E tinha a, a parte né atrás assim do calcanhar, ela era fechadinha. Todo mundo usava. Aí a bonita vai, né, baixinha, coloca uma sandália dessa preta, uma saia midi. O que acontece com ela? Ela fica deste tamanho, a chata, ela traz toda a, a percepção visual dela para baixo. Tem que saber o que você vai usar. Eu usava, usava baixinha, sou baixinha, mas eu usava um, um cor neutra, usava um bege, um tom né, que era próximo da, do meu tom de pele. Então, eu criava o quê? um alongamento, era bem diferente. Então, dá pra usar com mini saia, com midi, com saia longa. Tem que saber escolher. E, e eu vou mostrar é, alguns modelos pra vocês e como vocês podem usar pra ficar pra se sentirem mais estilosas. Então, esta primeira moça, ela tá o quê? Super básica. Ela tá com uma calça jeans sem nenhum nenhum detalhe, ela está usando uma camiseta preta, também basicona, assim, modelo slim. Aí o que dá o toque, né? Essa bolsa é, tiracolo e a rasteirinha, quase que da mesma cor. Mas dá uma olhada assim nessa rasteirinha, como ela é mais larga, ela é diferente e ela Casa com tudo que ela tá usando, né? Se você pegar assim de cima a baixo, ela tá toda básica, mas, a, mas as modelagens é, valorizam o corpo dela. E eu não tô falando isso porque ela é magra. Casa com a personalidade dela. Então o óculos é grande, é, mas ele tem o formato ideal pro rosto dela. E tudo casa, tudo combina aí. E quando eu falo combina, não é aquele combinandinho, né? Ah, eu vou combinar a cor da bolsa com o sapato, com o brinco, não é nada disso. Isso foi uma proposta que ela usou e que ela acertou, e acertou bem, ficou bem legal. No simples, gente, sem é, grandes acessórios, muita cor, estampa... Simples, simplicidade. Você vai olhar para mim e vai falar que essa mulher não é uma mulher bem vestida, não é uma mulher elegante. Só porque ela está de rasteirinha, e rasteirinha, hein? Que a gente usa aqui né, no Brasil pra caramba, porque a gente tem um verão graças a Deus. Quente. Então, nos permite usar. Esta segunda, também casa né, a cor do... Isso não foi proposital, eu juro. Casa a cor... Porque assim, fica mais fácil, gente, quando você tem é, acessórios neutros. Né? E eu aprendi isso a duras penas. Quando eu não sabia combinar nada com nada, né quando eu estava nesse início da minha busca, de entender o que é ser bem vestida, de como eu queria ser, eu comecei a abolir cores da, da moda é, as tendências, comecei a abolir um pouco isso, entender o que de fato eu gostava e depois eu comecei a incluir essas tendências de moda e funcionou muito uma coisa que funciona muito se você não sabe é comprar coisas que são neutras porque é fácil pra você é muito mais fácil você combinar um neutro do que um verde por exemplo tá é, então voltando aqui é tudo neutro, mas ela tá né, com o jeans, com preto e completamente diferente da primeira. O que dá, assim, sabe, pra você começar a entender também que você usando a mesma cor, a mesma cor de, de, da blusa, da peça, do que você quer que seja, os modelos são diferentes e eles vão trazer uma comunicação completamente diferente pra você também. Continuando na rasteirinha... O que, que fica legal se você sair um pouco né, do shortinho, do todo dia, né, aquele shortinho jeans que você sempre usa, da blusinha. Dá pra você ser muito chique com alfaiataria. Muito bem vestida, super bem vestida com alfaiataria. E o preto traz isso também. Eu tô trazendo mais essas coisas mais neutras para vocês entenderem que não precisa ficar enfiando cor. Ai, ah, eu só uso preto, eu quero colocar cor. Eu já fiz isso, não deu certo. Não deu porque não tinha o meu estilo. Se tem o teu estilo, tudo bem, mas não fica tentando se enfiar numa regra que não cabe para você. Então esse macacão aí, super chique, de alfaiataria, uma rasteirinha. Ela poderia colocar um chapéu para ficar, né, para dar aquela uma elevada, né, dar aquele up no, no look. Daria também para colocar uns acessórios mais coloridos. Daria para colocar um lenço uma bolsa mais statement também, aquela bolsa grandona, uma bolsa super estruturada ou uma bolsa de palha redondinha também ia funcionar bastante, o que eu estou querendo colocar assim para vocês é que dá para ser muito, uma mulher muito bem vestida, sem necessariamente usar sal. E assim como eu falei, né eu resolvi colocar essa saia estampadona para vocês verem que fica legal com saia estampada. Uh, um look muito mais despojado esse chapéu maravilhoso usando preto também né, na parte de cima e essa é uma rasteirinha muito mais uh, muito mais casual do que as outras que eu mostrei dá para ser casual se vestindo bem dá para você ser elegante usando alfaiataria né, fazendo esse mix de alfaiataria com uh, a rasteirinha Dá para você ser muito, muito bem vestida dessa forma. Não se apegue somente no salto. Mudando a água para o vinho, né? Vou falar do quê? De coturno. Gente, esses sapatos, eles, é, eles têm as, muitas vezes um estilo muito bem definido, tá? Coturno tem quem ama e, quem, e tem quem odeia. Não tem problema nenhum se não faz parte do teu estilo. Você certamente vai usar as outras formas que eu vou falar nesse vídeo. Mas você também pode entender que o coturno não precisa estar necessariamente ligado a um rock and rock'n'roll. Aqui, esse primeiro look, ela tá com uma wide leg, uma calça jeans também, sem muitos, é, sem grandes elementos, né? Sem bordados, sem grandes lavagens, ali é aquela calça mais básica. Uma camisa bem estampadona, e aí você vê, né, a... A, toda essa a comunicação dela né o que ela está passando a forma com que ela tá, é, que ela fez essa foto nessa né? pose com a mão na, no bolso essa atitude dela né com esse coturno um preto um óculos também um óculos escuro então ela passa esse visual um pouquinho né um pouquinho mais agressivo mas quebra um pouquinho também com essa camisa super estampadona já a segunda, que eu tô mostrando aqui, é um dos looks que eu mais gosto, tá? Esse mix de estilo que eu amo. Que é você trazer, uh, eu vou falar das duas formas, tá? Pra vocês entenderem, quem for de uma ou de outra também vai entender. Você traz mais suavidade usando um coturno E e uma jaqueta preta. E você também traz mais agressividade se você tiver usando um vestido estampado, com essa estampa bem é, pequenininha, mais delicada. Esse mix de estampa funciona bastante e você traz, como eu falei, essa agressividade. Você traz informação de moda. Você deixa o look muito fora do óbvio, porque todo mundo imagina, né? Ah, é aquela mulher que é roqueira, que vai usar camiseta de banda toda rasgada, com alfinete na calça. De repente, você está com um vestido aí super leve, com essa estampa bem, é, bem delicada e traz um pouco dessa agressividade do coturno. Isso funciona muito e tira do óbvio. Fica bonita, fica bem vestida, fica elegante, fica estilosa, fica tudo isso. Então é uma, também uma ótima opção para você começar a usar, a fazer essa... Parar de usar aquele salto sem graça, igual eu falei no início do vídeo, né? Às vezes, gente, tem aquele escarpão que é bonito, que deixa a mulher bonita, né? Mas tem aquele escarpão que já tá a gasto o saltinho já tá, já, sabe quando já sai o salto, que o sapateiro, se leva no sapateiro, ele já olha e fala, meu Deus, vou ter que fazer um milagre aqui? Começa a enterrar esse tipo de coisa na tua vida e trazer sapatos, calçados com informação de moda. Aqui também no é um look muito mais jovem, com uma outra pegada, que é uma, um, um short de alfaiataria, e aí também tem mix de estilo, porque ela tá com, né, com essa alfaiataria, tá com essa camiseta mais podrinha, mais funny e esse cotorno bem pesadão e essa bolsa né, de marca toda empoderada. Então você, você também começa a ver a atitude dessa mulher, que ela é uma mulher diferente. Começa a comparar a atitude de cada mulher que eu tô falando aqui, porque isso também influencia. Se você tem uma atitude mais delicada, mais, mais introspectiva, quando você coloca um coturno, você começa a inserir um pouquinho de agressividade. Você equilibra um pouco também. Você tira todo aquele ar de infantilidade, gente, eu não estou falando no sentido uh, pejorativo, tá? Mais lúdico, mais, uh, mais inocente, você traz um pouquinho mais dessa mulher com mais atitude, que sabe o que quer, enfim, você traz mais agressividade pro o e se a gente falar assim, né, olha como, como as coisas são. É, essa que eu tô mostrando agora, ela tá com uma, um look muito parecido com a primeira. Só que a calça dela tem essa, é, essa lavagem que é mais escura, né, um preto desbotado. Mas olha só, dobrou um pouco a barra da calça. O coturno também com informação de moda, né, aquele coturno antigo. É, ele tem essa, essa pegada mais fashion. Uma camisa bem estampada por dentro da calça, é, esse cinto também, né, que dá aquela que fecha o look todo. Olha a atitude dessa mulher também, como também é bem diferente daquela primeira que eu falei. Os looks podem parecer iguais, mas vai depender muito da tua atitude, da tua postura, das cores que você escolhe, da estampa e de como você vai usar essa roupa, de como você vai usar um coturno. Você pode escolher um, um short, uma saia, uma calça jeans, uma calça de alfaiataria também, que dá certo, dá pra usar. Pensa sempre no conjunto, tá? Quando você pensar em ficar bem vestida, com estilo, com confiança, sem necessariamente usar um salto. O meu queridinho, né? Looks com tênis, tendem também, principalmente agora. Se você ainda não se ligou, não... É, não tá atenta com as últimas tendências, o tênis está aí já há um tempo, tá? Tem muitos anos aí que o tênis chegou, eu nunca, não gosto de falar, né, que chegou para ficar, porque a gente fala isso, ano que vem já muda tudo, né? Aí tá todo mundo usando oxford, sapatilha, sei lá, muda completamente, o que chegou para ficar foi embora. Mas o tênis é uma tendência super confirmada, que foi assim, um verdadeiro alívio para mulheres como eu que não conseguia né eu não consegui durante muito tempo incluir o tênis de uma forma legal de uma forma bacana hoje para mim é super tranquilo eu consigo fazer isso de, de inúmeras formas assim com o olho fechado mas assim tentativa né e tentativa e acerta não tem como você começar assim né tipo acertando direto então vamos lá essa primeira moça ela tá aí super colorida, com uma saia amarela, uma blusa listrada, né? O cabelo, né? Bem armado, solto. Ela tá aí numa pose bem, uh, bem descontraída. O tênis também não é aquele tênis convencional, né? Que todo mundo fala, ai, ah, tem um tênis branco tal. Tá? O tênis branco, ele é um truque de estilo. Eu falo isso é, sempre. Mas também, nada que você não possa usar um tênis colorido, se isso faz parte do teu estilo. Não fica tentando se enfiar no estilo que não é teu. Dá para ser muito bem vestida, básica, fashionista, eh, colorida, com cores neutras. Eu mostrei aqui uma porrada de mulher, né? Super básica, com as cores né? mais neutras ou com preto. E de repente, pá, esse, essa explosão de cores. Ela não está bem vestida? Não está super estilosa? Com um tênis. É você usar o teu estilo a seu favor e não tentar ficar se encaixando numa moda que às vezes não tem nada a ver com você. Aqui o clássico tênis branco, com esse vestido bem sequinho, bem justo, preto, básico, sem cores. Então ela tá, tá com um PB, né? um tênis branco, um vestido preto, supra-sumo da, da, da elegância para mim. Eu gosto muito desse tipo de de estilo, né? tem um reels meu que eu tô, se eu não me engano, é, eu tô com um vestido preto bem parecido, é, com esse, a manga ela só é um pouquinho mais curta e um tênis branco também, nossa é assim, aquele dia que eu vou me sentir, eu sei que eu vou, me, vou me sentir bonita o dia inteiro, eu sei que é com esse look, pra mim não tem erro, tá? é, eu falo muito assim do tênis porque ele me ajudou muito. A sair, a sair desse posto de não estou bem vestida de tênis, hoje eu não quero usar sapatilha, eu quero mais conforto e usar esse tênis com conforto e com estilo. Mesma coisa aqui, só que eu quis trazer, como essa modelo anterior era bem magrinha, eu quis trazer uma, uma, uma moça mais curvy, com mais curvas, para dizer que sim, você também pode usar um vestido mais justo. É quase que as mulheres se, se limitam muito por causa disso. Ah, e uma coisa que eu odeio, né? eu tô acima do peso. Às vezes eu até falo, mas eu falo por, sabe? É, por não, Você não para muito para pensar, né? Você fala isso tantas vezes, durante tanto tempo, que você não para pra pensar. Mas o que é acima do peso? né peso ideal. Peso ideal pra quem? Então, se você não está nos padrões de usar um 36, um 38, não se limite, tá? Dá pra usar sim, vestido justo, com tênis, um vestido maravilhoso e ficar estilosa. Eu tô assim, apaixonada por esse, por esse modelo de vestido, porque é um ombro a ombro, que assim, normalmente eu não uso muito ombro a ombro, porque meu ombro é pequeno e eu tenho dificuldades em manter, né? O ombro a ombro aqui, normalmente ele vem pro... Ele vem pro pescoço, então eu achei muito bonito o colo dela, tá perfeito, muito estilosa Aí ela poderia sim usar um escarpão, mas ela tá usando um tênis e ela continua muito bonita, muito estilosa E saindo completamente daquele duo, né, que eu falei, ai, do branco e do preto, tal Dá pra usar tênis preto e sentir bem Então eu mostrei aqui um tênis colorido Eu mostrei duas, duas formas, né, na verdade duas em uma De você usar um tênis branco com vestido preto e aqui para você usar um tênis preto, tem gente que não gosta de tênis branco, compra um tênis preto, compra um tênis vermelho, um colorido, desde que ele fique bonito. Minha única ressalva aqui é com tênis de academia que são muito coloridos, ultra esportivos e dependendo tá, porque tem tênis que é muito bacana, mas tem tênis que não fica tão legal num look casual. É muita esportividade e se você não quer trazer tanta esportividade assim pelo casual, não use tênis de academia. Se você quiser, não tem problema nenhum. Mas aqui eu estou mostrando o tênis preto e como ela está estilosa com uma calça jeans, uma jaqueta preta, é o, o, o básico que você consegue elevar, tá? É, se vocês conseguirem entender que dá para ser feliz sendo básica, sendo over, vocês entenderam tudo. Vou falar agora de um, um sapato que, para mim, sempre foi muito polêmico, a mule. Quando né, uh, usou-se a mule, há uns, uns 20 anos atrás, eu, eu lembro que eu era adolescente ainda, estava no ensino médio, algo assim, indo para faculdade, eu tava fazendo cursinho. E era uma febre... A mule muito mais do que, do que foi essa, essa tendência. E tinha as mules de saltinho, tamanco. eu odiava, odiava. Nenhuma mule me representava. Quando começaram a falar em mule, eu falei, uh, começou, né? O povo já vai falar, já vem aqueles tamancos, aquelas coisas. E aí, né, pra pessoa que pagar a língua, comprei uma mule. Mas eu vou explicar o porquê. Não foi porque era tendência, porque ela me representou. Preta, bico fino, saltinho baixo, quase sem salto e com tachinhas. Eu olhei aquilo e falei é essa. Meu único problema com a mule é o meu bendito pé que sua demais. Então dependendo se estiver muito quente eu nem ponho porque meu pé vai suar, vai escorregar e vai machucar. Não é um sapato que ele seja tão confortável. Pra mim, no meu caso, por conta disso, mas é lindo, é lindo e a forma com que assim dá pra criar inúmeras combinações, incrível. Eu trouxe aqui a simplicidade, eu não sei nem, nem como explicar isso, tá? Porque é um look, ela tá super bem vestida, com pouca, pouca informação assim, sabe? É o que eu falei no início, não tem colarzão, você não precisa ficar buscando muito acessório, não precisa ficar enlouquecida. É um belo de um casaco, uma calça jeans, skinny, tá? Geração Z, uma blusinha preta, bolsa na transversal e mule. Se essa mulher não está bem vestida, eu não sei o que é estar bem vestida. E simples, sem precisar ficar se entupindo de, de cores, de estampa, não precisa, se isso não faz o teu estilo, não fique buscando aquilo que não entra, que não cabe no teu look. Ela tá bem vestida e ela tá demonstrando que é muita confiança, né? Parece que ela tá incomodada com a roupa que ela tá vestindo. Tá, né? Acoada, tá assim. Não. Então, a mule tem essa, essa coisa. Ah, eu não gosto de sapatilha. Usa a mule. Bertinha atrás, perfeita. E eu, eu prefiro, né? Tem, tem as mules que são mais redondinhas, mas pra, pra comunicar o que eu quero, né? É, eu gosto, né? De. de coisa geométrica das linhas retas, eu prefiro o bico fino, mas dá para usar também o redondo, não tem problema algum isso é uma questão de gosto aqui uma proposta completamente diferente e eu diria assim, um pouquinho mais ela é até um pouquinho mais conservadora calça branca, blusa preta, esse casaco, que é ao contrário né, do, do casaco anterior que eu, que eu mostrei aqui ele é mais conservador, a bolsa também é super estruturada, né, uma bolsa statement, e ela quebrou tudo isso com uma mule estampada animal print, olha que graça que ficou esse look, para mostrar que você não precisa, você pode colocar estampa, é ah, uma estampa mais localizada, e ela quebrou tudo, toda aquela seriedade com essa estampa ah, de oncinha. Continua ainda na cartela né, de cores do look, mas ela quebrou completamente esse padrão. Ficou muito legal, muito elegante, muito chique, muito, com muito, muito mesmo estilo. E aqui o oposto, né? Essa mulher que está aí vestida de all jeans com um casaco branco por cima, casaco maravilhoso, boina e uma mule colorida, um vermelhão, trouxe cor para o look com um pontinho de cor que acendeu demonstra que ela tem informação de moda, que ela sabe o que ela está usando porque ela está com look all jeans, não é todo mundo que usa tem gente que tem ainda, sabe, aquela ideia de que ah, se eu estou usando uma peça jeans eu não posso usar outra ah, porque é feio, porque é brega gente, isso não se usou, sei lá eu, em que época, x agora está usando qual que é o problema de você mudar a tua mente? se você gosta, usa, se você não gosta, não usa é simples a regra é não ter regra, tá? E aí ela trouxe esse pontinho de cor aí com vermelho, então demonstra que ela tem mais informação de moda, porque ela tá usando uma mule, que é a tendência, e tá usando vermelho também. Não tá usando aquela cor, né? O básico, o preto. Ela trouxe mais cor pro calçado. Isso demonstra que ela é uma pessoa que entende de moda. E aqui num outro estilo completamente diferente, são três, três ou quatro, né? Quatro mulheres com estilos completamente diferentes. Olha a calça dessa mulher, gente. Olha, Olha esse detalhe. Olha esse babadinho. Tá infantil? Pra mim, não tá. Esse casacão branco também, que é uma outra proposta, ele é mais estruturado. O jeito que ela tá segurando essa clutch. E olha essa, essa mule. Ela é muito mais fechada e ela transmite também outra coisa. Ela é igual, a, a, a, tem a mesma estampa, né? É, o mesmo, é, é, é a estampa de animal print? É, mas ela é mais fechada, ela transmite outra coisa. Que não tem nada a ver com aquela outra. São detalhes, formatos, modelos, uh, materiais, estampas, cores, isso tudo faz diferença. Então é muito fácil você falar, ah, eu não gosto de mule igual eu falava. Poxa vida, você explorou tudo? Porque eu não tinha explorado. Talvez naquela época eu não tivesse tanto acesso a, a mules dessa, dessa forma, porque, também porque eu era adolescente, então né, a gente tem outra pegada quando... Gente é bem mais novo. Mas não, evita, sabe, fica falando que ah, eu não gosto desse tipo de sapato porque eu não sei. Poxa vida, você tem que saber porque que você não gosta daquilo. Porque não te representa, porque eu prefiro isso, isso e aquilo. Então eu trouxe vários elementos para vocês começarem a, a diferenciar e entender aí, né? O que, que vocês é, o que, que vocês estão usando. O que vocês vão usar, o que vocês vão escolher, isso é importante. Não é só simplesmente chegar, né vai lá no Pinterest, se inspira, e aí vem aquele monte de, de mulheres usando uh, a uma amulha de oncinha. E aí você vai lá e fala, ah, eu quero essa. Você não prestou atenção se ela tinha um saltinho ou não, se o saltinho era bloco, se ele era baixinho, se a estampa era maior ou menor, porque tem diferenciação, né? Do. Me fugiu a. da Nossa, me fugiu a palavra. Do tamanho da estampa. Se é uma estampa mini ou ela é giga, isso influencia também. Se o sapato era de bico fino ou de bico redondo. Se era mais é, fechadinho se era mais aberto, isso tudo influencia. E eu não estou falando isso só de mule de não. Vale para sapatilha, para tênis, para bota, para roupa, para acessório, para brinco tudo na vida tem que prestar atenção nos mínimos detalhes vamos falar de oxford agora o oxford chegou há um tempinho também tem bastante tempo eu lembro que na época da loja ainda em 2010 2011 eu, eu usava o oxford mas eu nossa era difícil assim naquela época você achar um oxford legal custo benefício tal eu usava um que era tá ok mas como eu gostava muito muito né, desse estilo visual tomboy E não precisa, tá gente? Dá pra usar um like aí também com, com Oxford tá? Vou mostrar aqui Mas esse visual tomboy que é mais é, masculinizado Eu gosto bastante de trazer muitas referências do estilo masculino E, e eu tô falando isso, né? E eu tô pensando Talvez vocês nem entendam é, Pode até olhar para mim e falar Caramba, mas fala tanto em estilo masculino Mas eu não vejo A camisa é um item eu gosto muito mais a modelagem masculina do que a modelagem feminina mais ajustada ao corpo. Então, você consegue trazer essa, essa, um pouco do guarda-roupa masculino de uma forma que case com o seu estilo. Você não precisa ficar vestida como um homem para ter um visual masculino. Prova disso é essa mulher maravilhosa de calça jeans e assim uma calça né? Mas mais justo, um mais larga, mais ajustado, com oxford, maravilhoso, uma camisa preta, e assim, tá feminina, tá masculina, tá com os itens masculinos, e esse oxford traz assim muita tradicionalidade, mas ele é muito elegante, ele é muito chique, é um sapato muito chique, te deixa assim bem vestida, sabendo claro, né, igual eu comecei a falar agora, escolher o um modelo, eu tinha um que era um begezinho claro, ele era de camurça, não era estruturado, fazia muito meu estilo, mas eu queria um BD do Oxford e não achava. Hoje eu tenho um que ele é assim, é a minha cara. Você olha para ele e fala: Nossa, Marcela, ele é preto de verniz. Tem como ser mais a minha cara que esse sapato de Oxford? Esse sapato Oxford. E aí você pode trazer também pra alfaiataria, né? Aqui nesse look especificamente, daria para ficar assim, maravilhoso com uma sandália. Um salto bem alto, fininho, de tiras, ia ficar super feminino. E você quebra tudo isso com esse oxford, deixa uh, o look mais sóbrio, tá? Não vou falar que ele fica mais ou menos elegante, mas ele também fica elegante, também fica chique, também fica estiloso. Sem necessariamente você precisar usar um saltão. E aqui, como eu falei, dá pra usar com saia, dá. E olha só, né? É, eu acho que isso é um vestido, né? Um vestido bem justinho. Mostra todo o corpo. Colocou a jaqueta jeans por cima. Óculos de sol. Poderia colocar em um tênis? Super. Não é adepta do tênis? Coloca o Oxford. E olha esse Oxford. Ele é, não, é, não é quase igual ao que eu tinha, mas ele é claro. Ele não passa muito esse ar de, de tradicionalidade, de sobriedade. Dá pra usar? Colorido, dá pra usar neutro, dá pra usar preto, branco. Isso fica a teu... Critério É você que vai escolher. Use com saia, dá pra usar com short. Já usei com short, fica tão legal. Fica muito legal. Shortinho jeans, camisa branca, um blazer e o oxford. Fechou. Super elegante, sem precisar necessariamente usar um salto. Eu falo necessariamente, gente. Porque eu sei que tem gente que depois vem falar comigo. Ah, mas e se eu gosto de salto? Se eu gosto de salto, usa. Não tem problema nenhum. Eu tô trazendo aqui... É... Formas, novas formas de você, não novo, né não que nossa, queria inventei agora. Mas formas de você usar, de você se sentir bonita sem usar o salto. Você não precisa dele para se vestir bem. Basicamente isso, gente. E agora por último vamos falar da famigerada sapatilha, que me ajudou tanto nessa transição. Eu sei que a geração Z não gosta, acha brega, acha isso... Olha quanta mulher bonita, estilosa pra caramba, usando a sapatilha. Se isso não faz parte também, não usa. É, eu não. Engraçado, né? Pra sap... Poucos sapatos eu gosto, assim, do bico redondo. Pra sapatilha também eu não gostava muito. Eu sempre gostei. eu tinha uma maravilhosa. Aquela sapatilha eu investi. Eu usei tanto, tanto, tanto, que assim, ela tava já. Não, não dava mais pra mandar pro sapateiro e tal. E ela tinha umas cores bem neutras, né, bem levinhas, ela era um bico bem fino, tachinha e era verde, um verde claro, assim, era um, não era um verde candy, sabe candy color? Ele era um verde mais desbotado e tinha um bege, assim, puxava um pouquinho pro, pro rosa. Nossa, aquela sapatilha, assim, eu precisava ficar bem vestida pra qualquer coisa, pronto, já colocava aquela sapatilha, porque eu sabia que ela ia me atender em qualquer aspecto. Então, ache o, teu, ache o teu modelo de sapato, sapatilha, coturno, tênis, para você ter essa mesma versatilidade na hora de você colocar um look. Então, aqui, a sapatilha super básica, simples, mas assim, né? É realmente como se ela tivesse preparado todo um look para usar um sapato, e não, vou colocar uma sapatilha. Alfaiataria, camisa... Super despojada, uma bolsa statement. E essa sapatilha metalizada, dourada. Assim, é aquele. Né, é a cereja do bolo. Lembra que eu falei do blazer, da, da, do shortinho jeans? Dá para colocar com sapatilha também. Fica muito, muito, muito legal. Eu já tinha pensado em um blazer preto, né? Mas esse blazer clarinho também fica bem legal. Bem vestida, bem elegante, com muito, muito estilo. Aqui também é a mesma coisa, mas uma outra proposta, né? Aquilo que eu falo é uma calça de alfaiataria, mas ela é um pouquinho mais solta, ela é muito mais casual. A camisa também é mais larguinha, bolsa tira cola, sapatilha também mais neutra, bico fino. Não tenho o que falar. Se você me falar, né? Eu até... até se vocês acharam que não tem, que, que alguma dessas mulheres, é, vocês não acharam que são... É, que estão bem vestidas me fala aqui nos comentários porque eu quero entender eu também quero entender o que é o bem vestir para vocês para trazer mais conteúdos também que que tenham mais a ver com estilo de vida e estilo pessoal também de vocês eu quero falar aqui é que dá pra você se sentir super estilosa com salto sem salto mostrei aí uma gama de sapatos e formas de vocês usarem esse sapato sem salto para se sentirem bonitas empoderadas Uh, sexy sem necessariamente usar um salto, tá? Então eu vou pedir mais uma coisa pra vocês. Darem um like nesse vídeo e compartilhar com alguém que acha que só tá bem vestida de salto. Aquela mulher que compra um monte de salto, não consegue usar, ou aquela que usa mas não sabe usar e acaba ficando... E acaba não ficando bem vestida por isso, porque também acontece. Eu fico por aqui, mas a gente se vê nos próximos vídeos. Até lá! Thank you.